hidrocinéticas. Trabalho final da disciplina MEC008 Sistemas Fluido Mecânicos. Grupo: Jonathan Pessoa Carpanês Davi, Jorge José Sá Filho, Leonardo de Aquino Siqueira e Leonardo Morandi de Castro Santos. As turbinas hidrocinéticas (THCs) surgiram principalmente como alternativa renovável de geração de energia, ao contrário de outras fontes presentes na matriz energética mundial, ainda hoje predominantemente dominada pelo petróleo, gás e carvão. Inicialmente, seu enfoque de aplicabilidade tecnológica foi direcionado aos oceanos, mas devido a sua certa portabilidade, cada vez mais, tal sistema de geração tem sido implementado também em rios. As turbinas hidrocinéticas fluviais são máquinas de fluxo motrizes projetadas para a obtenção da energia cinética contida na massa de água em movimento e sua conversão em energia elétrica. Essas turbinas aproveitam a velocidade do fluxo da água nos rios para movimentar as pás do rotor da turbina, que são convertidas em trabalho de eixo para produzir eletricidade. A quantidade de energia gerada depende da velocidade do fluxo da água, do diâmetro do rotor e do rendimento do sistema. No Brasil, a pesquisa sobre THCs se iniciou na década de 80, sendo instalada em Correntina, Bahia, a primeira unidade operacional em 1995, denominada Geração 1, com escoamento de velocidade de 2 metros por segundo e potência obtida de 1,5 kW. Em 2005, foi adicionado um difusor cônico, surgindo assim a THC Geração 2. Hoje, a mesma encontra-se na Geração 3, modelo que possui um gerador integrado ao núcleo da turbina, formando um conjunto com o rotor. As THCs subdividem-se em Turbinas de fluxo axial, também chamadas de Turbinas de Eixo Horizontal, que possuem baixo torque de partida e maior eficiência. E Turbinas de Fluxo Vertical, ambas se assemelham às Turbinas utilizadas para obtenção de energia eólica. As turbinas axiais podem ser de eixo inclinado, mais estudado para pequenos rios, ou de eixo reto, que por sua vez podem ter a base fixa ou ser uma turbina flutuante. As turbinas flutuantes podem ter um gerador submerso ou um gerador não submerso, o que reduz sua eficiência devido aos componentes mecânicos envolvidos na transmissão, como mancais, engrenagens e correias. As turbinas de fluxo vertical podem ser de eixo em plano, que são pouco eficientes, ou de eixo vertical, que tem a vantagem de operar em qualquer direção do fluido, mas possuem um alto torque de partida. Existem diversos tipos como a turbina Darrieus, gaiola de esquilo Darrieus ou Darrieus SC, Square Cage, Darrieus do tipo H, Gorlov e Savonius. Uma das vantagens desse sistema de geração de energia elétrica com relação às hidrelétricas tradicionais é o fato de não necessitar do uso de barragem ou desvio, consequentemente provocando menor impacto ambiental e social nas regiões onde são instaladas. Por ser a velocidade da água mais constante e com menor variabilidade que a do vento, a energia hidrocinética possui maior confiabilidade no fornecimento de eletricidade e eólica ou como as usinas fotovoltaicas que dependem da incidência de luz solar. Impacto ambiental reduzido, pois as THCs tem baixa rotação de até 25 RPM, o que não representa risco à vida aquática. Brasil possui grande potencial hídrico, a tecnologia é viável para pequenas comunidades ribeirinhas que não possuem acesso à rede de energia elétrica. Representa também uma alternativa aos sistemas que envolvem diesel e outros combustíveis fósseis que são mais caros e geram emissões de CO2. O uso de turbinas hidrocinéticas é cada vez mais estudado e espera-se que siga o ocorrido com as turbinas eólicas, que tiveram um grande saldo tecnológico nos últimos anos. Antes pensado apenas para pequenas aplicações, hoje já se projetam parques hidrocinéticos maiores, principalmente em jusantes de usinas hidrelétricas já existentes. Além disso, algumas empresas já projetam a obtenção de energia da água de rios com pequenos desníveis através de canais pré-moldados que estimulam vórtices na água antes da passagem pela turbina. No vídeo completo, também falaremos sobre a história da energia hidráulica, componentes principais, equacionamento de THC's, iniciativas no Brasil e panorama mundial tecnológico. Muito obrigado!